Não, eu não sou você que eu Não chorando e implorando Dizendo que quero tá, Mas sem a ajuda do álcool Eco falar alto, ah, tô, tô fora Pra mim não dá Apostei tudo na gente, mas segui Em frente, foi você quem quis parar É fácil jurar que se ama Mas depois da cama Eu não sou O seu Brinquedo, não Eu não sou O seu não um sou um o seu que.